Não é a primeira vez que ela some, né? Mas agora é diferente. Tu fica uns dias lá em casa. Eu tenho certeza que ela aparece num instante. Quero saber se vocês têm notícia da minha mãe. Você é a Sandra? Uhum. A sua, ele sumiu fez uma semana. não vai falar nada? Você quer que eu fale? Não posso fazer nada. Vai na polícia, ué. Tô sem dinheiro. Quando você quer? Tá então, ótimo. Sabe ligar, não? Tem que arrombar a porta da casa dos outros? Vai, desembucha! O que você tá fazendo aqui? Bota. Vai sentar aí! Jorge, pelo Senta um pouco. aí! Tem um fio solto aqui, vou desligar! Você gosta de filmar os outros, né, Jorge? Que merda é essa, Jorge? Não sei, pai. Quem é ela? Minha amiga. A Sandra me falou que você é gay. Se pudesse eu ir embora. E você ia pra onde? Pra onde, né? Carlos! Devolve as coisas! Eu só vi a sua vida. Eu só minha vida, sou arrombado. Você não viu o tanto que eu apanhei? Às vezes eu acho que era melhor assim. Melhor ela não voltar mesmo.